E aí Guerreiros e Guerreiras Soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e como vocês estavam me cobrando desse vídeo sobre a Fox Elite e como como soldado como que eu vou ganhar como que eu vou ter né obter colete capacete permanente como assim tá maluca é é clickbait não é parceiro não é é real, depois desse bastante que eu vou ensinar aqui, você não vai precisar mais ter colete e capacete, nem trocar seu cupom mais nada. Você vai usar a habilidade especial da personagem que a gente vai falar aqui da Fox Elite. Tá bom, mas antes de falar, começar a falar, já chega compartilhando, já chega deixando seu like, já se inscreve no canal, compartilha. Se você é novo, seja bem-vindo, meu parceiro. Tá bom. É, aproveita que tem, tá na Black Friday, né, enquanto eu gravando esse vídeo e tá tendo Black Friday, depois que não tiver é só comprar na loja. O personagem você pode comprar, ou aqui, se caso não tiver nenhuma promoção, nem Black Friday, nem nada, você pode comprar ela aqui, tá, na loja, na loja, vem aqui, soldado, você compra. Como eu já tenho, tá, já tenho ela aqui, eu comprei na Black Friday promoção. Agora... A gente vai fazer o macete que você vai ficar com capacete e colete permanente. Ou vai não vai gastar mais com isso. Acabou os seus problemas da ranked. Vamos lá. É bem. É bem, é bem tem que prestar bem atenção nos detalhes. Tá? Você vai precisar de dois itens. Você vai vir aqui na loja. Tá? Você vem aqui. Colocar ZP, né? Itens, ZP. Itens. Vai vir no final aqui. Você vai precisar de duas extração tá vendo aqui ó? Esse amarelo aqui. Você precisa de isso, e isso para extrair habilidades comuns de personagem, tá? Então você vai precisar desse item, dois, né? Dois aqui tá 2,500, mas na promoção aí tá 1,300, um não me engano, na Black tá. E vai precisar também de ticket de habilidade. Dá pra pegar um desse aqui no Mercado Paralelo, tá? Você ganha um aqui, ó, você vem itens, dá pra você pegar um. Porém, você pega um e demora mais 30 dias pra pegar outro. Então, não dá pra ficar esperando, né? É, eu creio que a gente vai precisar aí de, no mínimo, uns 10. É, 10, 10. Então, vamos aqui. Eu vou comprar já, tá? Vou comprar vou comprar 10, tá? 7.500 de Tá, Tá, tá bom. Tá bom. tá bom, mas tá ruim. Vou comprar 10 aqui comprei beleza agora vamos para o baú tá com dois itens comprados ó você tem que ter os dois tá o extração e o item de ticket de mudança de habilidade tá bom eu vou explicar já como é que funciona você vai vir aqui vai pegar a sua Fox né que ela tem ela o, o padrão que ela vem aqui é, com su as suas habilidades Diga-se de passagem, é um personagem que vale mais a pena Para mim, na minha opinião, mais a pena do que uma VIP Por quê? Porque, cara, ela tá, ela tá 10k, 13k aí na Black Friday E no jogo aqui você consegue comprar ela por 25k né Por ter essas qualidades e isso que eu vou ensinar aqui para vocês De padrão, ela vem com o efeito de redução de flash O efeito de dano de queda, que isso é muito bom Muito essencial aí nas rankings e o, recar o recarregamento de arma secundária, ou seja, a sua pistola, né, a sua copy, é, ela recarrega sozinha, quando você tá, se você descarregar aí e for para a arma primária, a secundária recarrega sozinha depois de um, de um time, alguns segundinhos, ela recarrega sozinha. Esse efeito aqui eu acho que não é muito, não é muito válido, então eu, a gente vai extrair, como assim? A gente vai extrair usando o, o ticket de extração de habilidade, a gente vai tirar essa habilidade dela, Tá? E vai abrir um espaço para colocar uma habilidade nova, que seria aqui. Se caso você for um jogador aí de mutação, de modo zumbi, tem outras habilidades. Mas, se você é um cara de, de ranking, de PD, quer ter o capacete e colete, eu acho que é os mais é, chamativos aqui, permanente. Sempre precisa gastar mais, só pegar esses dois. Mas parece isso a gente vai extrair. Então você vem aqui, clica em... Você clica no que você quer tirar, eu vou tirar essa, que para mim eu acho que é o mais relevante. Então eu vou extrair a habilidade, tá? Vou extrair a habilidade, ó, vou usar um ticket. Ó, então eu tirei, eu extraí essa habilidade daqui, tá? Eu extraí, tirei e agora é possível eu adicionar a habilidade para Então você vai vir aqui, agora... Calma aí, deixa eu ver aqui... Ó, tirei esse, eu vou tirar o outro também. Acho que não dá. Eu primeiro tem que adicionar aqui. Então eu vou aqui e agora com o ticket de habilidade, tá? Com ticket de habilidade eu vou colocar, né? É... Infelizmente era bom se desse para escolher. Seria mais proveitoso, mais claro, né? Que, que, que eles vão fazer um jeito de querer tirar dinheiro de vocês até para usar as habilidades. Então você vem aqui e vem no modo aleatório para cair no capacete, no colete. Então vou usar o primeiro. Vamos lá, vou usar uma unidade. Vem que vem. Vem neném. Já caiu o primeiro, parceiro. O, tá vendo como, como é mais... Dá mais chance, entendeu? Dá mais chance se você tirar a habilidade, porque vem só um, tá vendo? Não tem outro pra competir. Então você coloca aqui, ó. Já consegui de primeira, mas não é tão fácil assim não. Aqui, não sei porque eu tô gravando. Deu, deu, deu bom, deu, deu, deu neném. Então, ó, já coloquei a madura, tô supimpa. Agora eu vou tirar o redu, o redu, a redução de queda. Por quê? Porque a redução de queda, a gente consegue, se você vir aqui, ó, você consegue trocar nos tickets, tá? A redução de queda tem aqui a ter, ó. Tá? Então você pode trocar pelo ticket. Tá bom? Então, vou aqui tirar agora a redução de queda. Vou aqui novamente extrair, tá? Eu vou tirar essa habilidade dela que vem pro padrão. Extrair, tá vendo? Extrair esses dois itens. Tá? E agora eu vou colocar um no lugar. Vamos lá, vou adicionar um no lugar. Mudança aleatória, vem que vem, neném, vem, vem, vem o capa também. Ó. Usar uma unidade. Ó, veio munição mutante, eu, não, eu vou ter que colocar, mas. É, vou ter que ficar mudando até cair, tá vendo? Já nesse não cai, então vamos mudar de novo mudança aleatória. Agora foi a barra do MZ, quase caiu no capa. Vou, vou colocando aqui. Você vai até chegar no capacete, meu parceiro. Uma unidade. Ó, viu? É madura essa de mutação. Também pra mim eu não jogo, então. Não faz. Muito. Agora, velocidade de mutação. Pra mim também não faz muito, então não, não é relevante. Vamos lá. Velocidade mutante de novo. Ó, tem cinco chances ainda. Como eu falei, não é tão simples, não é tão fácil, né? Por isso você tem que pegar pelo menos 10 aí pra poder cair. Caiu a armadura, falta só o capacete. Vamos lá, mudança aleatória. Ó, ah, HP do modo fuga. Tenho mais 3 chances. Vem, boneco, menininho. Vamos lá. De novo, não quero. Quero deixar o atual. Vamos lá, capacete, vem que vem, envenenem. Vem que eu boneco também. Recarregar de arma automática, veio De novo, não quero. Eu já extraí essa habilidade. Então, vem, mudança aleatória, eu quero capa, o Capa. Penetração mutante. Você vê, ó, com 10 itens eu não consegui trocar. Então, vou ter que pegar mais. Vou ter que comprar mais um pouquinho aqui para poder trocar. E consegui pegar o capa. Eu vou ter que pegar mais um pouquinho aqui. Lá. O ruim é isso, né? Teve, teve vezes, eu já fiz algumas nas contas secundárias. Teve vezes que vem de primeira, mas tem vezes que demora pra vir. Então, por isso você tem que ter é, bastante. Era pra eu ter comprado 30 logo, né? Se fosse assim. Vamos lá. Mas acontece. Né? Não, dá pra, não dá pra se sair sobre de tudo mulher mudança aleatória. Uh. É, será, agora, a dúvida é, será que se eu usar 10, eu posso escolher as 10? Será? Será que é isso? Eu vou ver aqui, vou fazer pra ver. Será que dá? Uh. Ah, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ainda vem um bônus. <risos> então, é mais, é mais, é mais aproveitável. É, a gente vai fazendo e vai aprendendo na hora. Eu já aprendendo mais um. Se você abrir 10 de uma vez, já abre tudo. Então é mais fácil. Compra 10 e já abre tudo. Aí você já vê o que você quer aqui. Ó. Agora eu vou escolher o capa. Tá? Tá aqui. Coloquei o capa. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilinho. Tá vendo? Tranquilinho. Agora tá. Tá o que eu quero, extrair as habilidades. A habilidade pode ser alterada, adicionada apenas para o personagem que, que o personagem ainda não possui. Tá? Beleza. Beleza. Então tá aí. Agora vamos. Ah, cadê? Vamos ver. Tô aqui, ó. Lembrando que pra, pra, essa é uma habilidade da Fox. Então pra funcionar você que tá estar equipada com a Fox. Tá? Eu vou vir até aqui, ó. Cadê? Itens. Ó, vou desativar o colete e o capa, tá? Ó. Desativado. Desativado. Vou entrar em uma salinha qualquer. É, ele fica acumulativo se você tiver os dois. Acho que o da, tira menos dano. Pelo que eu testei aqui joguei algumas partidas, mas não é 100% de certeza isso. Tá? Deixa aqui, deixa eu ver. Cadê um si, alguma coisa? Cadê um cadão? Cadê um cadão? Cadê Cadê Cadê um cadão? Cadê um cadão? Cadê um Cadê Cadê Cadê uma salinha qualquer aí? Não, tem que ser uma sala qualquer, pô. Guilhinha, MPD, cadê? Começa a ser não, não tem o CE aqui. Fechou o CEzinho. aqui pronto, vamos ver. Vamos entrar? Vem que vem. Vem neném. Vem que eu quero o capa e o colete perma também. Ah. Hum. Tá vendo? Ó, aqui embaixo aqui, ó. Tô sem de HP e sem colete e capacete. Equipado aí, você não vai precisar mais gastar com colete e capa, meu parceiro. Você não vai precisar mais gastar com isso. Vai ficar aí... A habilidade perma da Fox Elite. Tá? E depois, você pode equipar os dois, né? Se caso você quiser fazer o teste, equipar os dois para ver se dá menos dano. Ou se você... Demora mais para morrer, já pensou você tem que tomar dois HS para poder tomar um HS? <risos> é meio boneco, né? Tomou para ficar boneco, tomou, vem que vem, veneném. neném, o teu boneco também. Tá? Lembrando que é só com a Fox, tá? Ó, eu vou sair. Aí eu vou, vou escolher um outro personagem aqui, cadê? Vou escolher um outro personagem qualquer, só pra vocês verem que é só com a Fox, tá? É a habilidade especial da Fox. Agora eu vou entrar com o Ops e você vai ver, o Ops vai estar sem colete e sem capa. Tá, tá vendo, ó? Aqui embaixo aqui, ó, o Ops tá zero, sem capa e sem colete. Então, essa é a dica aí do boneco. Espero que vocês curtem bastante. Espero aí que ajudem vocês nas partidas ranqueadas, esse macete. Então compartilhe demais. Se te ajudou, comenta aqui, compartilha, divulga, porque isso. Parceiro, só o boneco para trazer para vocês aí em primeira mão essa novidade aí. Você vai gastar. Eu acho que é bem menos do que ficar trocando é, cupom, essas coisas e ficar comprando. Capacete e colete quando acaba, tudo Agora você vai ter mais problema. Vai ter bolsa permanente 5, 6, 7. Vai ter capa colete permanente e assim vai. Tá bom? É nóis. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. E lembre-se: porque ser gamer e ter capa em colete permanente é o um boneco. É A guerra. Fui. Tamo junto, gente. Fica com Deus. Até mais. Não esquece, compartilha, comenta, dá like, faz tudo. Tamo é nóis. Valeu.